Estamos começando o TRT Entrevista. De 22 a 26 de agosto acontece a Semana da Aprendizagem, iniciativa da Justiça do Trabalho, que busca orientar e sensibilizar a sociedade da importância do jovem entrar no mercado de trabalho de forma correta, respeitando o processo de formação escolar e profissional. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a desembargadora do TRT de Mato Grosso, Adenir Carruesco. Ela é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Doutora, seja bem-vinda ao TRT Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui. Meus cumprimentos a você e a todo o público que nos ouve. É, Para começarmos, doutora, você pode nos esclarecer o que diz a Lei da Aprendizagem em relação ao cumprimento de cotas e por que ela é importante? O Programa de Aprendizagem... É um programa de estímulo à formação do jovem, uma formação técnico-profissional. É importante porque todos nós temos o compromisso é, de, de formar esses jovens e é um fator de desenvolvimento social importante. Então, esse programa visa inserir no mercado de trabalho o jovem, construir o futuro desse jovem e... É, contribuir para a melhoria das condições de trabalho, melhorar a renda de todos e, do modo em geral, né, construir uma nação melhor. O que diz a lei da aprendizagem sobre o cumprimento de cotas, sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho? É, nesse, nesse compromisso social que temos todos e as empresas que também têm, então as empresas é, de médio e grande porte elas têm que contratar um mínimo de 5% e até 15% de jovens aprendizes. Então a empresa tem a obrigação de cumprir essa cota, essa obrigação social. Ou seja, de cada é, do total de, de funcionários, de 5 a 15% tem que ser jovens aprendizes, é isso? Sim, se tratando de empresa de médio e grande porte. De porte, de 5 a 15. E é, leva em consideração o total de empregados na empresa não é? e, a, e que dependa de uma formação técnica. É, doutora, algumas empresas têm dificuldades no cumprimento dessas cotas, e quais são as penalidades para aquelas que não conseguem cumpri-las? Uh, a empresa tem a obrigação de cumprir, a empresa que não cumpre essa cota, ela pode sofrer uma ação civil pública, ela pode ser condenada por danos morais coletivos, além disso ela pode sofrer multas administrativas, então para a empresa é bastante complicado. Ou seja, é uma lei que, se não for observada, pode trazer consequências sérias para a empresa, não é isso? Traz consequências é, em nível de é, financeiro para a empresa, mas a principal consequência que eu vejo é o nível moral de, de descumprimento, a imagem da empresa que não cumpre com a sua função social. É, muitas vezes, algumas empresas podem até questionar a exigência dessa norma. Para ficar bem claro para quem nos ouve, para quem nos assiste também, é a... A ideia é tentar trazer que o jovem é, entre numa empresa com formação profissional e técnica, com qualificação. Como é que é isso? Hoje a gente vê, inclusive, os próprios empresários reclamam muito que falta qualificação de mão de obra no Brasil. É uma reclamação constante. E a hora, agora, o que fazemos nós para contribuir, para que haja essa formação de mão de obra? Então, esse programa de eh, aprendizagem vem ao encontro dessa necessidade, que não é só do Brasil, de todos os países, de formar esses jovens, para que eles no, entrem no mercado de trabalho qualificados, para que tenha um, uma profissão digna, para que tenha renda, para que realmente possam contribuir, cada um na sua função, para construir essa nação. E tem uma, uma, uma, uma característica bem importante, porque quando a empresa é, adere ao programa, cumpre o programa, também está ajudando a combater o trabalho infantil, não é isso, doutora? Tem uma correlação entre aprendizagem e trabalho infantil. Exato, está tudo relacionado. É, o jovem bem formado... O jovem preparado para o mercado de trabalho, ele sai da zona de vulnerabilidade. Então, você com esse programa também combate o trabalho é, infantil, e, inclusive combate também o trabalho análogo de escravo, que nós vemos agora essa nova forma contemporânea de escravização do trabalhador. E esse é um tema sensível e importante para nós da Justiça do Trabalho que tem, inclusive, desenvolvido ações nesse sentido, né doutora? Temos várias ações afirmativas nesse sentido, é um compromisso de todos e é, marcadamente da Justiça do Trabalho. Várias ações afirmativas de combate ao trabalho é, escravo, de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Nós estamos conversando com a desembargadora do TECT de Mato Grosso, Daniel Carruesco. Ela é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de estímulo à aprendizagem. Doutora, nós falamos há pouco sobre as dificuldades que algumas empresas têm no cumprimento dessas cotas, né? é, queria que você comentasse rapidamente quais são essas dificuldades, por que elas têm essas dificuldades, e na sequência é, já falaram um pouquinho sobre o papel do TRT que lançou agora recentemente o edital para auxiliar nesse processo. É, várias empresas realmente têm dificuldade. Eu vou colocar exemplo plático, prático que para o público fica melhor de entender. Vamos imaginar uma empresa é, de transporte que tem é, mil. É, é caminhões e motoristas e o escritório dela não é tão grande e para ela cumprir essa cota ela vai precisar colocar um monte de aprendizes para trabalhar nesse escritório que às vezes nem comporta. Então este programa do, do tribunal, esse edital do tribunal que foi lançado agora ajuda a empresa a cumprir essas cotas porque nós funcionaríamos como uma organização sedente, ou seja, que cede a prática profissional e a empresa contrata o aprendiz, que necessariamente tem que estar matriculado na escola normal e matriculado numa entidade é, responsável por essa formação. Pode ser Senai, pode ser o SESC, alguma dessas entidades. Então o tribunal ajuda dessa forma, porque tem pessoas que não tem onde alocar esse aprendiz ou não tem como ceder essa prática. E o tribunal ele aceitaria para ceder essa prática. Então, seria uma parceria muito importante. No caso da, do exemplo que a senhora citou, é porque a atividade profissional de motorista é só para maiores de 18 anos, não é isso? Foi bom você mencionar, porque o, o menor aprendiz pode ser de, 20, de 14 a 24. Então, o motorista profissional geralmente é, é, é, ultrapassa essa idade. Então, para a empresa de transporte... É, transporte de cargas, muitas das vezes é difícil, então esse programa do tribunal ajuda. Valendo lembrar aqui que pode ultrapassar a idade de 24 anos, 24 anos em se tratando de pessoas com necessidades especiais, aí ela poderia ser aprendiz mesmo além dos é, 24 anos. Então, para ficar claro para quem nos ouve e nos, e nos assiste, o tribunal lançou um edital hum. em que ele prevê, ele disponibiliza as vagas para que esses aprendizes possam cumprir a sua parte de formação técnica profissional. É isso, né, doutora? Exato. E nós, darei, nós, aqui o tribunal, daremos a formação técnica profissional e a empresa se compromete a contratar e dessa forma a empresa estaria cumprindo com a cota faríamos uma parceria e é muito importante que nós estamos dando essa oportunidade para os jovens. A empresa cumpre o seu papel, ela é, não fica sujeita a multas, a condenações, e inclusive a questão uh, da, do nome, da imagem da empresa como uma empresa que realmente cumpre o seu papel social não é? e todos saem ganhando. Para quem tiver interesse em saber mais sobre esse edital e, e até mesmo... Isso dá uma adesão a ele? Quais são os caminhos para se chegar a, a fazer essa parceria com o Tribunal? É, nós temos, no pode se encontrar no, no site do Tribunal, é, a partir dessa semana agora já vai ter um banner, é só clicar nesse banner e terá todas as informações necessárias para participar dessa parceria aberta pelo Tribunal. Maravilha, nós conversamos com a doutora Adanir Carruesco, a desembargadora do TRT de Mato Grosso e gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Doutora Adenir, muito obrigado por sua participação aqui no TRT Entrevista. Eu que agradeço, obrigada. E para você que nos acompanha, não deixe de seguir o Tribunal nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não deixe também de acessar o nosso site, o trt23.jus.br e ficar por dentro de tudo que acontece na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até mais!